Maior. Então eu vou rimar alto, sabe que aqui eu não rebate Mas por que que eu vou rimar alto se meu oponente tem um leve para baixo? Eu vim arrancar seu pescoço, ok? Eu vou rimando, sabe que aqui eu sou mais perigoso Trenos hum, hum. que te mata. sabe que eu faço agora? Posso não bava é fácil te matar, então eu vou matar de novo você yeah.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 Sabe o pra caralho, sabe o pro CT, até porque rap é meu trabalho Eu não me jogo tu olha. Sabe que eu não nome é vacalho Você que é o Neji, não tá servindo nem pra ser só um quebra-galho ah, Só que agora eu penso pra frente Deve ser porque eu não quebro galho ou só quebra mente do meu oponente Rima é ligeira, tá ligado a minha ligeira Sabe porque eu não quebro galho? Pois derrubo e grito madeira minha rima é rara O meteoro tá vindo Eu derrubo e grito Madara <risos> Não se amarra, grito Madara mas não você se desespera Eu Grito Madara, cê grita madeira Essas rima ruim, quem me dera Quem me dera, quem me dera Vou gritar hachirama e te deixo o na Sujo de madeira fiz o Jutsu Cupim é, Jutsu Cupim, mas agora eu tô na cautela. Você esqueceu que o Chino lida com mosquitos e uma mosca Me ameaça a pisar o tunela. Mas não tem problema, você tá ligado que aqui você não soube A conhecidas que eu tenho com o Shino Aqui Essa batalha da aldeia você perdeu pro Shinobi <risos>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 Um clone pra eu te matar fazendo um double kill ah, Cê tá no BO Não precisa clone É exército de um homem só O gato não o tá pano. Tu acha que é malandro Você quer apanhar Com ou sem suzano Mas calma que eu tenho manha Com ou sem suzano Mas o suzano apanha Suzano, eu mando a punchline Não gosto de citar isso Tá virando Columbine. Oh! É, tá virando Columbine, Mas nas rodas de rima Meu massacre é de freestyle oh! Agora na humildade Tipo Suzana Vieira Bom em a longevidade oh! Em a longevidade Só que calma que aqui o verso é instantâneo Longevidade eu tô de snap, A bala tá vindo, caindo, acertando oh! que vai te matar Sabe que Nesse instante, louvo de idade Não funciona com burros, tão tão distante A bola da vida, ela tá me acertando a Bola da vida, ela tá me acertando Só que a vida é tipo uma matriz Você mandou a bala e eu tava desviando Tá ligado? Você vai entender Guarda essas balas que você tá usando Porque o diabético aqui é você Na matriz que você desvia Sem problema A pílula vermelha da pane no teu sistema Você entendeu? É nesse momento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 ah, cê tá ligado que eu rimo e já sinto alívio Sempre chegando naquela pegada agressivo Sabe que eu não sou amigo, mas eu não sou inimigo Rap é pia, minha religião e eu tô ungido A diferença é que eu lembrei de freestyle é colete E eu tô protegido Você oh. pode vir para cima, calma, tá emocionada É quando o verso, relaxa, eu ando a manda levada Faço um rima improvisada, você tá de decorada Cê tá ligado, quatro verso inteligente A diferença é que você cospe bala que vira rima e esvazia seu pente oh. Oh. Só que você sabia que na linha Não tá emocionada, parceiro Tô rimando, calminha Já sentiu o um alívio? Tudo bem Só que agora é pipoco Chegou sentindo alívio Vai sair sentindo sufoco Sai, Parceiro, deixa eu só te explicar Até porque, mano, você tá rimando Só que até agora você não conseguiu vir até cá Porque eu faço calada eu não saio sufocado No speed sempre fico sufocada ah, Quer ah, é, ah, é, ah, é, é, é que faz verso foda No speed eu não vou Sabe ah, o meu ah, pô, O meu cristal é o um show Então vai pra capital da Rússia Que hoje isso é moscou ah, Sabe você sabe que na minha frente você passa mão ah, ah, quando eu tô rimando Pode ter certeza que a minha batida é underground ah,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 Você falou que eu sou Motomoto -moto, Só que isso aqui não é Madagascar E é por isso que eu te reboco Cala sua boca que o meu verso é insano Hoje você tá panguando Eu sou o Motomoto -moto, Tipo o um helicóptero maior matador de ser humano uh! Tudo bem, só que você sabe que na minha rima eu vou além E eu tô louco uh! Até porque na minha frente, mano, você tá de boa, né, Mas você não tá de toco. Uh! Eu botei de frente, só que você sabe que na batida é o que tô louco uh! Até porque eu uh! falou de Madagascar você já viu a zebra sair com mel na boca? Uh! No! Só que você sabe que a batida você sente Fala que eu cheguei com decorada que no verso você mente Essa boca você não evoluiu, por isso que você caiu, arrasta minha placa, eu tô de robôsão, tô dando fuga nos seus tio Ei, só que você tá ligado que eu vou responder Eu falei de moto moto, mas não foi a moto que eu queria enter Tu paga pra ver Se acha que só você é foda, só você quer a bonzona E é por isso que hoje eu te dou um nocaute, você vai parar na lona Ei, Oi! ela é a zebra, por isso que o Black te é arregaça Você é a zebra, eu sou Ladote, nada de costa que o jacaré abraça. Esse é o legado Fala que eu sou filha de polícia, você vai ser cobrado. Se você falar essa mentira, por isso que é a sua boca. Você fala que eu sou foda, eu não faço...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 Aqui tá o bote, <risos> eu cheguei e você saiu de pinote, hey! hey! não adianta parceiro, o Black no da calote, você hey! hey! tá atirando rima, foi na sua testa, headshot. Não, você <risos> sabe que bate na bate da minha mão você não aguenta, <risos> não sai. E eu respondi, então não adianta, passa Você não é inteligente, não vai subir o QI Cala a sua boca porque a que te parar Você tá ligando, mano, que eu sou manda rima rara Vou falar louco que tá tirando rima Então pega esse speed mais rápido que tua bola